estranho. Já faz um tempo. Senti sua falta. Se inscreve e dá like. Mostra para os seus amigos. Eu gosto deles. Façam ele ter uma experiência maravilhosa como você. Eu me sinto tão vulnerável assim perto de você. Às vezes é tão difícil fazer coisas, sabe? Exige tanta energia mental E eu fico tão cansado Que eu só penso em ficar aqui relaxando com você É tão bom dar um tempo e registrar tudo isso Faz você aproveitar de verdade o fato de estar vivo Você Eu adoro olhar pra você Gosto de lembrar de todas suas formas Quanta beleza. Tenho pensado tanto em você. Vejo você tentando fazer tantas coisas de uma vez. Se preocupando com uma decisão que tomou, ou porque você disse algo errado para alguém. Você se exige tanto. Mas você é maravilhoso. E digno de ser tão amado. Você é mesmo. Você só tem que ser você mesmo. Bem, eu sei que você tá ocupado e tem que ir agora. Mas eu tô feliz em te ver. Eu amo você. Se inscreve. E dá like. Mostra pros seus amigos. Eu gosto deles. Façam ele ter uma experiência maravilhosa como você.